Os argentinos estão de olho, sabem o que os espera e não, não estão tranquilos. Nesta terça, 9h15 da noite, River Plate e Palmeiras vão escrever uma nova manchete aqui no SBT.